E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e, cara, mano, seguinte, hoje é um dia muito especial Porque eu resolvi comprar muita coisa Na verdade eu comprei ontem e botei pra gravar Ontem não vai aparecer no comecinho aí do vídeo Que eu fiz as compras, eu comprei vários baús Mega baús, ganhei um personagem lendário Que vocês já vão ter visto provavelmente pelo título Ou pela thumb, mas é isso aí, mano O vídeo tá muito legal, vai ter muita partida Show nesse vídeo, é nóis, deixa o like, se inscreva no canal Se você não for inscrito, bora, bora, bora, bora Seguinte, mano, tô aqui dentro da minha conta no Brawl Stars Não posso falar muito alto, porque já tá tarde Pra caramba, e eu tô na casa dos meus pais como vocês podem ver, não gosto de usar esse fone aqui Porque ele abafa muito, não preciso estar nada que tava fora Às vezes eu tô perrando que nem um doido Agora eu tenho certeza que eu tô falando baixo Mas tudo bem, mano Eu queria mostrar aqui para vocês Eu não queria perder essa oportunidade Por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo na madrugada mesmo Porque veio aqui uma promoção, mano Com 5 mega caixas, mais 360 por 75 reais É caro, é caro, é claro Digamos que, olha Eu pensei várias vezes e várias vezes para comprar essa promoção Mas eu vou comprar lá com vocês Porque eu vou conseguir pegar, mano Mais essa mega caixa E mais essa mega caixa aqui embaixo as duas terminam daqui a três horas e pouco Então eu tive que tomar a atitude e vim comprar, beleza? Esse leão aqui, mano, é muito top Mas é muita gema Eu conseguiria comprar ele? Conseguiria Mas assim, eu prefiro, talvez, conseguir Eles nesses sete baús que eu vou abrir Nessas sete meia caixas que eu vou abrir E ainda vai sobrar gema pra mim Então eu, particularmente, acho que vale mais a pena, beleza? Bora ser muito enrolação aqui, mano Abrir este negócio que eu estou empolgado Mano Ai, ai, ai Beleza, mano, primeiro baú Ai, bicho Não posso falar muito alto, não posso perrar, mano Se eu ganhar lendário, eu vou ficar, tipo, muito mas muito, muito Mimim. feliz. Bora abrir aqui. Beleza. Não me mata do coração, joguinho. Por enquanto foi tranquilo que ganhamos mais gemas. Interessante que a gente vai ganhar bastante gema, acredito eu. Bora abrir aqui o nosso segundo baúzinho. Nita, Brock. Beleza. É o priminho. O coach aqui. A penny para variar. Tickets de evento. Beleza, mano. Este baúzinho aqui foi mais ou menos. Não é mesmo? Não foi tudo aquilo que eu esperava. Panzinha. Panzinha. É o primo. Corvo. Beleza, ticket, ai mano, se eu gastar todas as minhas gemas e não, não ganhar nada, mano, eu vou ficar triste <risos> Eu não posso ficar gastando dinheiro assim, jogo, né, eu não tenho essa condição É, vocês entendem Você é maluco, viajando. Jazz, Pam, Nita, ai, meu Deus do céu Ai, nada Vamos pro próximo baú aqui, ó, mano, é agora, Barley, Bull, beleza, Tara, Shelly Beleza, mano. Praticamente todos os cinco baús e nada aqui. Vou comprar essa promoção aqui. Se não vir, mano, vou ficar bravo. Arr, nada. Beleza, compensou pelas gemas aqui. A gente também tá conseguindo bastante carta, tá? Então isso é interessante. O último baú aqui. Se eu gastar todas as minhas gemas, não gastar. Não ganhar nada, mano. Eu vou ficar triste. E nada. É. Mano. Pirei, na moral, eu fiz uma loucura Não sei se vou me arrepender ou não, porém eu já fiz a cagada Já comprei aqui mais diamantes na minha conta, mano Comprei um pacote aqui de 37 reais e o de 18 aqui E eu consegui as minhas 554 gemas para poder comprar o um novo Brawler, o Leão Eu sei que eu comecei o vídeo dizendo que não ia comprar ele Mas eu mudei de ideia, pelo visto, não é mesmo? Bora adquirir aqui um novo lendário, mano, o Leãozinho Eita, bicho Haha! <risos> Peguei e segura nós, tamo de leão, parceiro Um novo Brawler aí Mas a gente gosta, né? Eu não sei se ele é tão bom assim Eu acho que eu preferia o Spike Você é maluco, é Ou você é idiota? Eu gosto mais do tipo de carta, né? Como o Spike é A maneira que tu mira, que tu conduz o personagem Eu acho melhor, mas... E, quer dizer, eu me saio melhor Mas enfim, eu acho que é um personagem muito bom Tô com ele aqui na minha conta agora E mano, meu Deus do céu, vou ter que ficar pobre Cinco gemas Não Ai... Gente, é. aqui com o meu leãozinho, mano. Leãozinho! <risos> mano, só falta mais uma lendária. E o boa ali que eu não chega nos seus mil troféus. Eu consegui conseguir todas as cartas do Bronze Stars. Eu tô muito feliz por isso. Bora jogar aqui essa pequena gema aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer, Antônio. Ó, oh, é ó, ó, ó, né? ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, Vai morrer, vai tanque, morrer, meio vai meio morrer agora. Mia aqui. Quatro é moro, mas eu peguei as três gemas. Ah, bom. Nosso amigo Ruxa para pra morrer. Ele é assim, a vida dele é essa. Eu fiquei quieto no jogo dele agora. Meu Deus <risos> do céu. Calma lá. Eu esqueci, esqueci, esqueci. Acontece. Mano, e, e esse Dario aí que tá com a gente, Dial, como Não que é? Não nada. Começamos até que bonito, mas tá me fazendo feio. Se a gente conseguir virar isso aqui, vai dar lindo, hein? Boa. Beleza. Sai, Darinho. Sai, Darinho. Beleza. Beleza, Virei Buzinho. Gema. Ó. tem problema. Conseguimos? É o Fiote. Vou ficar aqui escondido, dá só. Também vamos esconder. Só corre. <risos> Morre, socorre! Não, não. vai morrer, Dorigo. Corri aqui no final, bicho. Morreu? Ah, não vão, não vão, não vão. Que isso, Os seus caras... Aperta o 5, 5, 5. Meu Deus, como esse cara tá ele Como, Não entendi nem foi nada. Meu leãozinho tá meio fraco ainda. Bora pra próxima, Antônio. Segundo game aqui, segunda partida. Bora ver o que a gente consegue fazer. Leãozinho, leãozinho. Eu tô vaceiro, né, mano? Quem não fica vaceiro, né? Aí, saiu muito pesado meu bolso, mas tamo aí. Eu vou chamar nele tão lindo que ele tá lascado. Ah, mano! Morri. Mano uhum. do céu! O time deles é fermado. Eu tô todo com o carro, vocês seu Nossa, eu ainda errei ainda. Olha isso, mano. Se o time deles não tiver com o carro, não sei. Quase que eu leve todos ainda. Morri, Já. Tô tudo com coisa. carro. Os caras coisa. tão mirando a ult. É. <risos> eu só <tô> assistindo. Ó, <risos> oh, mano, eles vão correr aqui, ó. Mano, tem um cara com 6 gemas aqui. Matei, matei, matei ele, ai, 400 de vida, ai. beleza, pelo menos esse um tempo, mas aquele cara, meu Deus do céu, vai morrer, morreu, morreu, boa, pega essa gema, morreu, beleza, ai mano, eita prela, não deixa ele pegar, morri, nossa, nossa, morri. nossa o outro cara é horrível, por que pra que tá caindo o Daryl com a gente, meu, vamos matar, vamos matar, matar, me dei, me dei, me dei oh, Se revela ah, uhul. Merda, caramba Tony, Tony, Tony da vitória uhul. O Tony venceu Galera, o bicho é bom mesmo O maluco é brabo O bicho é bom mesmo Caramba, mano porra, Vai, morre agora, seu trouxa. Morre, bruxão. seu trouxa, morre Seu trouxa Eita preu Segunda, terceira, na verdade, o Tanço Beleza oh, Eu acho maquião. que esse Gabriel já jogou comigo Eita. Qual que é um pode ter o nome de Gabriel Ah, bicho, eu mas não fico. pode ter nome repetido Eu acho Então, ela é bote Beleza Roubei kill na verdade de. Morri também? Derrubar. Mano, eu tenho essa cartinha que dá dano um e dá dano no outro. É Ó, muito eu forte. Sei que, eu sei que tem um bu deles ali escondidaço. Ui, tem Eu falei, que? eu falei, ti. Esse bu aí me lascou a vida, né? Ai, nossa, vai matar o nosso amigo. Nosso amigo rushando dá ainda? Dá um help ele pro nosso amigo. Matei. Eu matei, Tony? Eu matei, eu Não te envolva, pelo amor de Deus. Eu roubo kill. Cuidado, Tony! Não vou tomar cuidado. Cuidado, Tony! Aqui não, não exige cuidado. Ui, Tony, cuidado, pelo amor de Deus. É a vida de um time! É a vida de um time indo pro saco! Caramba! Eita, essa tá morrendo aí, mano? Se nosso amigo morrer, ele é entra jogo. Boa, mas morri, morri. Tô Nosso amigo morreu. Eita, cara. Ai, morri também. Cictoeiro, cara. Cictoeiro, cara. Eita, preula. Oh, Eita, azar. Morreu. Morri. Ai, morri também. sei morreu. o na salinha. ó. na Morri viramos, viramos, viramos. Morri Morri também! Morri Morri Morri só, só aquele cara precisa, Caramba. Precisa Caramba. Vai, ator, vai pra cima. Caramba. Vai ator. Indo, não, tô tô pra cima, indo, vai pra cima, vai pra cima. Pelo indo, amor indo, Deus, eu preciso de Deus, vai pra cima, você vai morrer mais rápido. A... Matou. Vai pegar a mundo Vamos pegar a gema. Todo Pegamos, mundo viramos, viramos de novo. Caramba, que virada. Tá quase morto, tá quase morto aqui, ó. Tá, relaxa, tu me nos protege, tá com uma gema só, não vai rolar em nada. Beleza, é, tá bom. É, matamos mais esse aqui. Beleza, cuidado, Buu. Cuidado, Buu. Cuidado, Buu. Bu, só cuidado, Buu. Beleza, Buu morreu. Buu morreu. E... Buu morreu. Beleza. Só tá de aí. Ah, ah, meu amigo. meu amigo. Uma partida perdida, mas que ganhamos. Viramos, Ti. -te. Não tem essa com a gente. O Gabriel foi o crack ainda agora. Tá fazendo feio, hein? O que tá acontecendo? Eu também não sei. Beleza, galera, tamo aqui no combate. Eu mudei os personagens aqui só pra nós, mano. Pra fazer diferente o negócio. Só tem pra dois fazer coach diferente. ali na meiuca. Tem uns bosta aqui no canto. Ai, quatro eu mato. Corri. Tu correu, Neptune. Né, Morri. Morreu bem. Não pode, não, é. Tamo mal, vale, tamo mal, meu filho. Começamos muito bem. Matei. Boa. Boa. Cuidado, só cuidado. Nossa, esperar você reviver, bicho. Tá. Nós mesmo muito aqueles caras. Agora nós tamo lascados. Lascadinho, lascadinho. Peteco pra cara fora. Aquele coach ali sozinho ali, ó. Matamos. Matamos, então, mas cuidado. Cuidado aí. Desvia, desvia. Desvia. Beleza, Tonico! Matou o cara? Tem! Matou o cara, Tonico? Matei! Beleza, Tonico! Aqui em cima, tem dois baúzinhos. da bobeira Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui em cima, por favor Boa, boa, boa, Aqui em cima tem tá tá dois baús Boa, Tonico Vamos jogar catando catalo... a cabeça, tu conhece? Tá em <risos> cima aqui, ó Tá falando sério? É, bora, bora, bora, Tonico Bora, bora, bora, Tonico Bora que é é nossa Ó o cara ali, mano, peladinho coitadinho isso, mano. Mano. Olha isso, olha isso, é, olha, que olha que isso, isso olha Vamos matar todo mundo, olha Vamos matar todo mundo Caramba, mano, eu matei Qual? Quem Matou Que da... Nem usamos a tática do Bui da Tara Mas valeu a pena demais É sucesso, mano Então é isso, galera Espero que você tenha gostado do vídeo mas, Se você gostou, deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda Que eu sei que tem muita gente que não é inscrito É nóis Um beijo imenso no coração de cada um de vocês E valeu!